Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, galera, a gente vai explorar todas as novas, as novas coisas que saíram nessa DLC chamada Nightlife aqui no GTA V, beleza? Vamos dar uma olhada nas roupas, vamos dar uma olhada é como compra o escritório A gente vai dar uma olhada em tudo aí Pra ver como é que funciona as coisas, beleza? Vamos que vamos. Vamos chegar aqui no meu escritório. Ah, acredito que seja aqui, né? Ainda não vi nada dessa DLC na internet. Então, essa daqui vai ser, esse daqui vai ser meu primeiro contato com essa DLC. E a gente vai dar uma olhada pra ver o que, que a gente vai poder fazer. Beleza, galera? Vamos ver aqui se é realmente aqui que a gente compra. É, galera, acho que não é aqui que a gente compra não, hein? Beleza, galera. É bem fácil. Olha só como é que a gente faz. A gente precisa vir no Maze Bank uh, Foreclosure, ok? Ok. Clicando aqui, a gente tem a lista dos clubes. Olha só que louco, mano. Qual será o clube mais caro aqui? Vamos, vamos ver aqui. Deixa eu, deixa eu marcar só as boates para ver. Olha aí. Então a gente tem todas as boates do jogo aqui. Será que tem boate aqui para cima? Não, só aqui embaixo mesmo, na, no centro da cidade. Temos aqui uma boate de 1 milhão e 70.0, que é a boate em West Vinewood. Temos a boate de Downtown Vinewood com 1 milhão e 670 mil. Temos a, a boate de Mission Row, né? Por 1 milhão e 440 mil. 1 um milhão e 500 aqui a boate de mesa Então a gente tem muitas boates aqui do jogo. Olha só a boate de Del Perro Será que essa daqui é aquela? Não é aquela boate, né? É, na verdade ela é aquela boate sim, galera. Olha, assim, olha aqui. 1 um milhão e 600 e poucos mil, eu acho que eu vou pegar ela. Eu acho que se pá ela é a mais cara. Vamos dar uma olhada aqui. Não, tem a de 1 um milhão e 700 aqui. A boate em West Vinewood. Mas eu vou pegar essa daqui de 1 um milhão e 600 que eu acredito que seja... O... Hum, não é não, galera, não é não Vamos comprar essa daqui então, galera, 1, 700 beleza? Vamos comprar de 1, 700 Vamos lá no estilo da boate Qual é o estilo da boate? A gente tem três estilos aqui, beleza? Tem esse daqui que é Este é o estilo de autenticidade feito apenas com concreto sólido Ok, esse daqui Tem essa daqui Bem-vindo ao mundo de possibilidades Nada é proibido, mas nada é de graça Olha só como é que fica bonito Tem tipo umas paredes acústicas, olha só e tem essa daqui que tem umas paradas meio rosa, uns bagulho meio louco. É incrível o que pode acontecer quando suas únicas diretrizes são opulência sem limites, elitismo, desconcentrate... Opa, calma aí. desconcertante e busca do prazer corporal arrebatador. Olha aí. Vamos lá então, vamos selecionar essa daqui. Além iluminação, o que, que a gente tem? Claro que a gente vai colocar a iluminação, obviamente, né? Vamos que vamos. A gente tem quatro tipos de iluminação diferentes. Temos o modo Catedral, o céu da noite é o limite com este conjunto de tubos de LED, ok? Temos a Tempestade, ligue-se nesta corrente com este conjunto geométrico de ritmo e velocidade, ok? Temos esse daqui, ondas, deixe o ritmo pulsar sobre você em ondas com este conjunto de luzes vibratórias. E a gente tem outra aqui que chamada Ofuscar, aumente a intensidade com o melhor show de laser. Galera, eu acho que eu vou colocar o de laser, mano, eu achei meio louco, parece... Wave tá ligado? Eu acho que eu vou colocar esse daqui Nome da boate Vamos lá, a gente tem algum... Olha só, rapaz, o nome da boate Tony... The Tony's House. We got the palace Temos o... Miles Los Santos De Fagnes, Paradise E etc Eu acho que eu vou colocar... Caramba, olha essa daqui, mano Que top, velho Essa daqui de LED também achei da hora Eu acho que eu vou colocar ela aí, hein, galera Armazém Adicione até quanto? 4 andares extras no armazém Vou colocar 5 porque a gente é assim Adicione até 3 andares extras na sua garagem Cada um pode conter até 10 veículos Que isso, gente? Olha só, mano Caraca, aquela garagem, mano Aquela garagem que tinha vazado um tempo atrás Olha só, que foda, mano Beleza, dançarinos Contraste 2 dançarinos para animar a sua pista de dança Obviamente eu vou colocar Duas mulheres, é claro Temos os estilos de dança não, estilo da roupa, olha só, galera Que massa, mano Vou deixar essa daqui, parece uma pintura corporal Meio louca, da hora Gelo seco, obviamente a gente tem que colocar Gelo seco, porque eu acho que Uma boate sem gelo seco não é uma boate Vamos deixar aqui, vamos comprar Deu 5 milhões e 30 mil E 900 dólares, galera, olha só A gente modificou ela escolhendo essa, Essas cores o LED, Os lasers parecendo Vaporwave, o nome Technology Colocamos as dançarinas com aquelas, aquelas pinturas corporais. Acredito eu que seja é, aquelas pinturas corporais que brilham no escuro. Cinco andares de armazém. E quatro andares de garagem. Cada um com dez slots. Olha só que louco. Além do gelo seco, beleza? Compramos aqui. Ótimo. Vamos marcar no destino. E vamos direto lá, galera. Vamos, vamos que vamos. Né? Olha só. Vá até a boate para iniciar seu novo negócio como Magnata, chefe. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um, um carro Vamos escolher qualquer carro aqui Porque agora a gente vai dar uma explorada Um pouco aí na boate, galera Nosso primeiro contato com a boate Não se esqueça de dar o like nesse vídeo De dar o favorito, compartilhar com a galera aí Porque esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo Do que o normal, mas a gente vai abordar aí todo, todo o conteúdo que saiu aí Da nova DLC, beleza? Opa, merda, mano Tinha, tinha uma ligação do, do Tony Enfim, galera, vou deixar A ligação do Tony pra lá, hein Vamos lá. Vamos marcar a boate aqui. Foi marcada já? Ela não tá marcada, não. Vamos marcar a boate aqui. Beleza, galera. Chegamos na nossa boate. Vamos ver aqui na frente dela o que, que Como é que é ela. Olha só que louco, mano. Uma boate toda colorida, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Tudo colorida. É um prédio grande, mano. É um prédio grande, Vamos lá, vamos. Sem enrolação, bora entrar lá logo nessa boate aí. Vamos lá. Olha isso aqui, mano. Que louco, mano. Beleza. Vamos lá. Entramos na boate. Pô, mano. Aí não, velho. Pô, a boate aí tá, tá de sacanagem, né? This is meant to be a live event, people! We need lights! Where's the light man? Brian! Give me a fucking spotlight! All right, let's run through this. Oh, ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Famer Shame Live with your host, Lazlo. He does that, and then, shut out. And then I run on, and everybody claps. And then I go, "It's time to introduce the guests." And then, where's my assistant with the list of guests? Hello. If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, your friend's here. All right, thank God. Brilliant, that's a wrap. Piss off, Laszlo. What? This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. Uh, uh, but Tony... Oh, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to what we do best, playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good God-fearing idiots! Tony, please, I'm desperate. <laughs> Listen, I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not sit here and watch it. We need kids, young people, midlife crisis divorcees, whoever's to bring the party, and we need them wasted, and we need them dancing! NOT TAKING SELFIES WITH SOME FUCKWITS! I RAN THE FUCKING 1980s! I WAS THE 1990s! AND I'M BACK! Okay? Get me a DJ! But, Tony, I'm the DJ! I'm the You're not a fucking DJ! You're a dick! A dick? But, uh, Tony, I got you a bunch of celebs! I'm gay Tony! THE gay Tony! I'm the celebrity here! Me and him. But if you want to bring some famous people into the club, we will host them gracefully. Because I am favor and grace, and I am back. I got an investor, we're running shit again. I need a DJ. <laughs> I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Yeah. Tony, can we hug? Yeah, yeah, Please, sure. yeah. you shouted at me a lot. All right, all right, all right. And Tony, yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC, the internet will go crazy. Okay, I'll bear that in mind. All right, all right, find me English Dave. English Dave? He's a DJ to Booker, he's in the book. All right, come on, boss, let me show you around. All right, listen, big guy, work your list of famous people. We're opening very soon. Okay, you got it. All right. I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room, lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know, I'm just saying. Whatever you need, I know nothing. I mean, I know everything, but, hmm. Make your way through there. You got a computer in there. You can bring another staff down here, your whole entourage, whatever you need. I'm sure you know how to set that up. And upstairs, Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Ho oh, ho. And the name? Technology. Mm-mm. Let's go. Omega! <laughs> <Hey. Que pasa>? Okay, <laughs> Hello, Dave. Hello, Dave. <laughs> That's my new investor, English Dave. Ah, uh, safe. Skin. Respect. So how you been, Tone? Long time, no power. wow a yeah, Dave, and Curse and Fate, and you! Oh, never better, old son, never better. One love. Nice bag? Ah, oh, no, thanks. Ah, suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. Aha! A proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this, uh, paradise? Uh, don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know, who know music. Club music! What you need, old son, is a European. <clears throat> Someone with savoir faire. Someone who can bring in the business. Let me see. <clears throat> no, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. Hmm, how much? Let me see what I can do. Daniel, is manager, Ausmeia Fiver. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. Well, you got to get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know a Ritual Sacrifice Festival out in the desert? Got to borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. Beleza. Olha lá. LJT here. You heard the expression money. Vamos lá, galera Tem aqui escrito aqui Acesse o computador do seu escritório subindo as escadas Para começar a preparar a boate Faça o login e selecione a opção de preparação Para começar, beleza Vamos lá então, vamos, vamos subir as escadas aqui Acredito que seja essas daqui, né Vamos lá Vamos subir nelas, né O controle deve ser naquela sala lá da frente Beleza Yo, Peace. Vamos lá então VIP mano, olha isso aqui cara, este é o seu escritório particular, o Tony já começou a renovar a área e compartilha esse espaço com você. Beleza, excelente, olha só que bonito, cara. A inovação também está passando pelo depósito e pela garagem embaixo da boate, acesse esses andares no subsolo usando o elevador. Use o seu computador para acessar o aplicativo gestão da boate e comece a organizar o resto da sua boate. Beleza, o boate se chama, se chama Technology, como a gente escolheu. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Esse acho que deve é ser o computador do, do, do Tony, né? E aquele dali é o nosso computador. Vamos entrar aqui nele. Por que, que o nosso é mais simples, mano? Tem menos coisa. Vamos lá, vamos pressionar Enter para acessar o computador. Vamos lá. Antes de abrir, você precisa buscar funcionários e equipamentos. Clique no botão Preparação para aceitar o serviço. Ok, preparação do boate. Tony Prince deve autorizar o acesso. Complete a preparação da boate. Preparação funcionários. Preparação equipamento. Eu vou colocar primeiro pelo equipamento. Ok? Perdido que a gente vai iniciar uma missão, olha só. Beleza, vamos que vamos. Vá até o okay, festival. Ok, out the desert. Like I said, we need to borrow some equipment from this festival ritual sacrifice. DJs Beleza, vamos que vamos. A gente já tem que ir lá num festival bem longe aqui da cidade de Los Santos. Assim que eu chegar lá, ou se tiver alguma coisa importante aparecendo, eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? Vamos que vamos. Já volto. Beleza, estamos chegando aqui no festival, galera. Estou bem perto do aeroporto. Vamos lá, aeroporto do Trevor. Caramba, eu tô com, não tô com o carro certo para isso, hein. <risos> Vamos lá. Caraca, que bagulho mais bizarro, mano. Beleza. tá, tá acontecendo o um festival ali, eu preciso pegar então o um armamento... Ai, silencioso, hein, mano. sei que. Caraca, velho, que isso? São tipo umas barracas. Barraca estranha, mano. vou dar o equipamento. O equipamento talvez seja aquele caminhão ali mesmo, hein. <risos> vou entrar armado assim mesmo? Caraca, mano, que bizarro, velho. Você é louco, vambora! Haha, <risos> vamos que vamos! Que isso, velho? Que louco, velho! Olha isso aqui! Mano! Ô louco, velho! tipo um caminhão com uns equipamentos de som, com uma, uma caveira, velho. Que parada mais doida, mano! Vamos lá, a gente acha que a gente tem que voltar pra boate. Será que a gente vai poder levar assim de boas e não vai vir ninguém, mano? Falou que tinha uns seguranças armados, né? Uns assassinos. Caraca, velho. Será que a gente pode comprar um caminhão desse, velho? Seria uma parada mais louca. acho que ele é muito alto, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o interior desse ônibus. tem nada de especial aqui, não? Ai meu Deus É muito gordo O ônibus é muito gordo pros lados Olha isso aqui, mano Tem uns LED Tudo colorido aqui do lado Ai meu Deus Pera <risos> Nossa, mano Vou ter que passar pela lateral aqui, velho Caraca, mano Nem ferrando, velho Ixi. O caminho ele é muito alto, mano tem algum comando? Será? Se eu apertar H? Ah, eu aperto o E, ele liga as luzes. Olha, ele liga esses LED aqui. Ó, que mais dor, que, que loucura! Ah, meu Deus do céu! Não, não tá de boa. Caraca, mano, que parada louca, mano. Eu aperto E aqui, ele desliga as luzes. Tipo, os LEDs todo colorido ali, lateral. Onde que vem esse LED, né, mano? Essa questão <risos> então, Beleza, né? Parece aquele, aquela carreta furacão, né, mano? Só que é um busão, mano Vamos lá, galera Vamos que vamos Assim que eu chegar lá, eu já volto Bom, galera, estamos chegando aqui na nossa boate Vamos entregar o caminhãozão Beleza, vamos lá Vixe, mano, olha isso só, velho Meio treta entrar aqui, hein Vai ser não? Ah, vai ser de boa Ai, cacete É muito largo o caminhão, mano Vamos lá O caminhão não, o busão, né Missão cumprida o, o, o equipamento foi entregue à boate Beleza Agora faltam os funcionários, hein Ok Pega esses veículos ah, Não, Isso aqui é o Simeon falando Beleza que parece ser o, o nosso depósito, hein, cara Bem simples, bem bonito, né? Achei muito interessante, galera. Bom, vamos voltar no nosso computador aqui e vamos ver o que a gente tem para fazer. Ok, agora a gente já vai pegar os funcionários, né? A gente já pegou os, os equipamentos. Agora a gente vai a parte dos funcionários. Vamos lá, então. Beleza, olha só. Ok. Mano, sabe qual é mais louco, galera? É que esse carro aqui é o Shafter. Caraca, Shafter V12. Esse carro aqui não tinha no GTA. Ele era no GTA LGBT. LGBT <risos> TPO GT, lembra? Do The of Gate Honey. E tipo, velho, o carro voltou, mano. Caraca, que top, mano. Que top mesmo. Vamos vamo buscar o primeiro funcionário. Acho que ele tá pra essa região aqui. Vamos que vamos. Nossa missão atual é buscar todos os funcionários. A gente tem aqui na, no mapa cerca de três. É, são três funcionários. Claro, a gente tem, só tem três bancos aqui. E vamos buscar o primeiro funcionário. Tá bem aqui, ó. Deixa eu dar uma de Uber, né? Vamos lá. Caraca, esse carro aqui, ele me lembra, cara. Ele me lembra o, o, aquele carro do... O TBOGT, mano, que foda, velho Beleza, nosso funcionário tá aqui Vamos chamar ele, aparentemente é um segurança. Beleza, vambora segurança. Entra aí. Primeiro funcionário já tá aqui, galera. Agora vamos pro próximo. Próximo funcionário, vamos nesse daqui da esquerda. Beleza, então esse daqui é o cara responsável pela segurança. Tony me Lembrando, galera, que o canal ainda vai ter novos vídeos, tá bom? É, relacionados a essa DLC aqui Esse daqui é o primeiro vídeo, a gente tá fazendo toda a preparação da boate Até deixar a boate operacional Então, existem muitos, muitos vídeos ainda pra vir aí no canal Incluindo, checando se tem novos carros Checando se tem novas roupas, novas armas A gente vai verificar tudo aqui no canal Então, não se esqueça, só ficar aí no canal ligado, tá beleza? Esse dia vai ser muito grande se pá, Os vídeos vão ficar pra amanhã também Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, que dia? Estamos no dia 24 de julho. Acabei de, de acordar, tô fazendo os vídeos da DLC aqui logo. Vou deixar tudo preparadinho e já já vai sair aí pra vocês, beleza? Vamos que vamos. Você tem Connie, simples. no You know, I was wondering if you'd be on board for this one. It's Tony Prince. Of course I'm in. Hey, how he get you to leave the gentry? One word. Solomon. <laughs> I'm beleza, galera. Já pegamos agora a pessoa responsável pela parte do bar do, da, da nossa boate, Beleza? Acredito agora, vamos vamo ver o que, que, qual vai ser o próximo Se é o cara responsável pelas luzes Ou se não um DJ Acho que deve ser um DJ, cara Vamos lá, a gente já tem o cara, o cara da segurança a gente Já temos o cara, a, a mina do, do bar E agora falta o maluco da música, né, mano? Vamos lá já Tá dentro de um beco aqui, né, velho? Uh, hello. <risos> Cheguei, mano Vamos embora Técnico de depósito Ah, beleza, são funcionários oh, um, Mas kind of de boa Beleza, pegamos todo mundo, vamos lá like Johan, Beleza, galera, já pegamos todos os três. Opa. Tony, Solomon, This is it. Caraca All right. All right. All right lift it up. A little bit. A little bit. Yeah. Oh, perfect. Perfect. Perfect. Perfect. All right come on. look at this. I love it. Technology. God, I think? Think? I think it's 100. <laughs> oh, What the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I. And the opening DJ, get the crowd popping! Get the millennials boys with the wukka wukka wukka ah, Go away! What? Go get me some celebrities for opening night. Put them up in the VIP lounge if I have to, but you will not be DJing! Ahem! <laughs> my glow stick! Oh, <laughs> let me show you what we got ready when come it. downstairs. Now remember, I do not nor want to know what's going on down there. I will plead absolute stupidity, but if you need my help... Anytime, count on me now this place is really good. Uh, I don't do the tax returns. como é que, que tá. Whatever goes on down here. Now, I'm just a club manager. But if you happen to say fill it with some uh, various products of your recent businesses, I could probably help you sell them. <mum> uh, uh, now everything else on the computer over there and in the office. Shall we head upstairs? Here's our private office. Olha aí, mano. <mum> My desk is over here. Hear no evil, see no evil. <laughs> right, let's go get a Brave. Brave, mate. Think of nothing. Absolutely nothing. And brave. Ain't it amazing. I'll town. Sniff. Ah, no thanks. Hey baby, four shots. Good news. O grande europeu está no the wing. claro. Não como você está pagando. um mas... O que é Yeah! We'll see you shortly! Beleza, então. Nossas celebridades vão, vão chegarem na nossa boate Busque o Solomon no aeroporto internacional de Los Santos Beleza Tô com o um carro aqui, vamos lá Solomon's coming to LSIA Let's get out of there, alright? This city Don't know what's about to happen. Solomon, our slavic savior There will be river. There will be groove And above all else, there will be feels. No one does emotional like that Balkan beast. Believe! Bring the tears to check. No! <laughs> a two-hour Solomon set's done more for me than ten trips to rehab. And I don't know how long on a couch talking to a head shrinker. Oh, I'm getting goosebumps just thinking about it. Let's get started. Vamos lá, então buscar o Cellum aqui no aeroporto. aeroporto, hey, aeroporto nacional de Los Santos Somewhat lacking in the old transcendental power of a bunch of nutters giving it some. Sweating on the dance floor. Solomon's melodic madness coming through the system. Hey, hold on. Solly, I think we see your plane coming in. What do you mean he's missed the runway? No, he can't be passed out. Not with all them uppers in his system. Get up there and do something. Push some buttons. What the fuck man? Dave, there's so many buttons. Just press one. It's what you do for a living. Uh, uh, I'm a DJ, not a fucking pilot. Go on, you, you've got this, my son. Make me proud. Uh, whoa! Santa's yeah, not making me very proud. Oh, okay. Don't worry, I'm back. Oh, oh, okay. Okay. I'm I, I got it, I got Whatever it. All right. okay, cool. Beleza, caraca, a gente tem que seguir o avião do cara, mano Como assim, velho? Solomon, você Cool como cucumber Mas o resto de nós perdendo Estou indo Esse Solomon que eu right agora O Miracle Worker, o homem que salvou bacon e my não, what the fuck ah! Caraca, eu fiz um Caraca, velho, o cara não pousou no aeroporto direito Ele vai pousar aqui, mano? Ele vai pousar aqui, né, no, no aeroporto de Sandy Shores, hein Caraca, Salomão não sabe pilotar um avião, cara Não é tão ruim assim Vixe, mano. Eita. Vai passar. Iiii. Oi. Oxi. ver um parou do nada, velho. <risos> Beleza. Hoje é muito, hein? Beleza, vamos voltar então para o nosso Nossa boate, né? Vamos que miracle, vamos Bom pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, beleza? Esse daqui é, uma, é um dos vídeos da nossa cobertura. Digamos que seja uma cobertura da DLC, não vai ser nada especial. Gente, eu estou mostrando aqui para vocês a minha perspectiva da DLC, beleza? Estou mostrando para vocês as compras que eu estou fazendo, tudo, toda, toda a preparação da DLC. Acredito que tenha mais algumas preparações. Só que estamos agora fazendo a preparação da parte do Salomão. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo. Não esqueça também de compartilhar ele. De se inscrever no canal, é claro. Chegamos na marca de 2 mil e, e alguns inscritos aí. Já passamos os 2 mil. Olha que louco. Já já estamos chegando a 3K. Mano, só tenho a agradecer a vocês. Vamos que vamos. Vamos para próxima próximo vídeo, beleza, galera? Um abraço para vocês. Valeu e até mais.